Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. Então hoje eu estou muito feliz, dado o retorno na nossa musa inspiradora. Juliana, venha mostrar sua roupa aqui, Juliana, que essa roupa de bolinha. Não, vem cá. Olha lá. E essa tatuagem nova? Olha lá. Ela tatuou todo mundo menos eu. Olha lá. Parece um gibi. Estou aqui também com o Arthur, Arthur vem aqui. Parece, senão eu não vou gravar. Isso essa daí. Então aí apareceu todo mundo. Eles que mandam na bagaça toda e eu sou só o escravo que vem aqui gravar. Outra coisa, estamos aqui ó, com o nosso tambor cheio de adesivos depois a Juliana dá uma mirada no negócio aqui eu tive a oportunidade no Excel Weekend esse final de semana, eu e a Ju né, um encontro muito legal, discutindo coisas muito interessantes sobre Excel então um beijo aí para o Cristiano Galvão e para a Lígia Galvão, parabéns pelo negócio. Agora vamos parar de enrolar porque senão os caras não sabem o que nós vamos falar o que nós vamos falar Arthur? Hoje nós vamos falar sobre gráfico expansível então se você ficou curioso, aguenta a mão na vinheta e não se esqueça, esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ó, hoje eu nem precisei de recado. Vai, toca a vinheta. Qual que é a ideia do gráfico expansível, moçada? Eventualmente, quando você precisa fazer aí um gráfico, né? Imagine que você vai colocar um gráfico num cronograma de tempo, Arthur, que vai de janeiro a dezembro. Só que você tá montando isso em janeiro. Então você não sabe quando você vai ter dezembro. Só que daí você já deixa a estrutura pronta e o gráfico é lá embaixo assim: janeiro, fevereiro, março, abril, assim por diante. Beleza? Então qual que é a ideia do gráfico? Fazer com que ele vá se ajustando à medida que vão sendo colocadas as informações. Como a minha explicação deve ter ficado uma merda, vamos tentar mostrar que é muito melhor. Então peguei aqui uma planilha em branco, deixa eu dar um zoomzinho para que você vocês não me xingue posteriormente e vamos colocar aqui ó mês e aqui do lado vendas então vou colocar aqui ó janeiro fevereiro março e assim por diante até dezembro para que sejam colocadas as informações e vamos imaginar aqui ó que eu tenho valores de vendas então vou colocar aqui qualquer valor de venda vamos supor que é até abril beleza Arthur então o que que acontece o camarada chega aí ele tem essa base de dados ele vem aqui ó e vai colocar um gráfico disso inserir então eu selecionei toda a minha base vou colocar aqui ó um gráfico de barra cinza então meu caro Arthur Sai do celular. Fica, Qualquer pessoa que tem um conhecimento básico no Excel... <risos> co consegue consegue montar um gráfico. Só que o que, que acontece nesse gráfico? Você tá vendo ali aí embaixo, Arthur? Janeiro, fevereiro tá preenchido até abril e os outros dados eles ficam ali. Só que eu não quero isso. Eu quero o quê? Que esse dado, né, automaticamente que o Excel ele plote apenas janeiro, fevereiro, março e abril e à medida que eu entre com maio, junho, ele vá se auto adequando, ok? Isso é muito interessante quando eu preciso ter, por exemplo, o mesmo gráfico para diferentes tamanhos de séries. Então é justamente isso que nós vamos fazer. Então eu vou jogar esse gráfico aqui do lado, para que a gente use posteriormente. E olha lá! lá que legal pra você, Zerati. Nós vamos utilizar uma função que já foi acionada outras vezes aqui no canal, beleza? E adivinha que função que é, Arthur? A função desloque que ninguém conhece, é uma função que, de novo, já falei isso 20 vezes se você acompanha o canal, que não serve sozinha pra porra nenhuma. Ou você usa ela integrada com outras coisas, ou ela nunca vai servir pra nada. Então pra que serve a função desloque? Lembrando que é pra ela, sai daí, oh viado, que é pra ela se readequar num determinado intervalo. Arthur, quem que você quer plotar no gráfico, cara? Nossa, eu tô passando mal aqui em cima. Quem que você quer plotar no gráfico? fevereiro não, não, não é fevereiro. Não é apenas, né? Não são apenas as vendas aqui que vão de janeiro a fevereiro, abril, desculpa. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer uma, uma função que ela meio que vá se deslocando e pegue somente esse intervalo. Eu gostei do meu negocinho aqui, ó. Um abraço, Matheus Maz Então vamos colocar aqui, ó, igual desloque. Então o desloque, se você for ver ali, aquela função relativamente complicada no primeiro momento de entender, ela funciona como um mapa ao tesouro. Então o que eu vou plotar as informações e eu preciso dar uma jornada de início. Então imaginem que eu vou iniciar aqui, ó, da célula B1. Então, nesse momento, o Excel tá entendendo que eu estou na célula B1. Eu vou fixar essa função. Para que eu plote as informações, então eu tô na B1, eu vou precisar descer uma linha. Tá vendo ali que tá escrito linha, Juliana? Lógico que não, que tá no celular. Tá no Tinder, né? Você vai ter que descer o quê? Quantas linhas eu tenho que descer? Eu tenho que descer apenas uma linha, beleza? Então, nesse momento ele tá na B1, aí ele desceu uma linha para baixo que é onde vai começar as minhas informações. Arthur, quantas colunas eu tenho a serem plotadas no gráfico? Duas. Uma mula. Você vai colocar uma de valor. Então, se você Precisa andar alguma coluna para direita ou alguma coluna para esquerda, Ju? Para direita. Você, nossa. <risos> você tá na B1, você desceu uma linha, você não vai pro lado nem pra... pro outro lado, você vai ficar nessa mesma. Então você não precisa colocar informação de coluna. Então ou você coloca zero, ou seja, ela não vai andar nem para direita, nem para esquerda, ou você coloca nada. Então nesse caso eu vou colocar Nada. Beleza? Então notem. B1, desci uma linha, não andei nem para direita nem para esquerda e agora eu preciso pegar a altura das células. Quantas células preenchidas eu tenho ali? Quatro. Tá sabendo contar pelo menos, né? Se eu tivesse maio preenchido ia ter quanto? E Assim por diante, certo, Arthur? Só que você não pode colocar o número fixo, né? O número 4, no caso, fixo dentro da função. Então, você precisa colocar uma outra fórmula que conte quantos valores eu tenho. Então, aqui neste caso, eu vou utilizar a função CONTE CES. O que, que o CONTE vai fazer, né? Ou o C, já que eu tenho um critério, depois você usa o que você quiser. Ele vai contar quantas células eu tenho diferente de nada. Beleza? Então, ó, neste intervalo de critérios aqui, Arthur, ó, neste intervalo de critérios, eu vou fixar. Isso daqui também não precisaria, porque eu não vou arrastar ele no lugar, mas vamos fixar. Neste intervalo de critérios, eu quero contar quem é o que diferente de Nada. Não é de zero, porque o zero, às vezes, o Excel entende. Então, isso boa coisa da Juliana. Se você tiver zero ali, o zero colocado é diferente de nada. Não é a mesma coisa. Então, você tem que mandar o Excel contar quando eu tenho coisas diferentes de nada. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar, então, um truquezinho dentro do C o sinal de diferente, que é o sinal dado pelo menor e maior. É, Arthur, é assim que vai ficar. Entre aspas, concatenado com quem? Então, você vai concatenar o quê? O diferente de nada. O nada vai ser dado pelas duas as pinhas, Beleza? Então nesse intervalo você vai contar que ele for diferente de nada. Beleza? Fecha o parênteses. Então se eu desse um Enter agora, que vai dar pau, né? Ele vai contar que ele tem quatro células que são diferentes de nada. Por fim, ponto e vírgula, a largura. Quantas colunas nessa análise que você vai querer pegar, Juliana? Só uma. Então no caso da largura você coloca uma só, tá vendo? Acertou. E... Fecha o parênteses. Então você tem a função do desloque, como eu disse, se eu der o Enter aqui, ó, ela não vai servir pra porra nenhuma. Me apareceu 56, é porque ela tá dando o intervalo. Que é a mesma coisa se eu vir aqui, ó. Olha lá. Deu errado, mas tá bom. Não serve pra nada ela, ok? Então o que nós vamos fazer agora? Esta função do desloque que nós criamos, meu caro Arthur, tá vendo aqui, ó? Você vai pegar e você vai copiar ela. Você vai copiar esta função do desloque que nós temos. Então eu vou dar um CTRL C. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar outra ferramenta em que eu vou nomear uma determinada célula numa determinada função. Então a gente já trabalhou com isso, inclusive naquele vídeo, lista suspensa. Então a gente já utilizou que vai ser o gerenciador de nomes. Na verdade, nós já utilizamos utilizamos aqui no canal 83 vezes. Então eu vou vir aqui em fórmulas e vou ó, definir um nome. Então, notem que ele apareceu esse assistente aqui pra gente definir o um nome. Fala o um nome aí, Arthur, que você quer colocar. Pode ser venda, já que tá ali? Não. O Não. que que você quer? Juliana. Juliana. Então, beleza. O nome desse negócio vai se chamar Juliana. E tá vendo aqui que apareceu, ó, planilha 1, D2? Por que que aparece essa merda? Porque era a célula que eu estava clicado antes de acessar o gerenciador de nomes. Então, você pode tirar isso aqui, ó. Então, você tira isso e vai dar um Ctrl V. Ou seja, aquele desloque que você criou fora, né? Que ele vai selecionar toda a função, agora ela vai se chamar Juliana e vai estar ali dentro. O que, que esse desloque faz? Ele vai lá e aplica para contar quantos valores tem. Beleza? Então vou dar um ok aqui, ó. E beleza. Então maravilha, você pode, inclusive, se você quiser apagar aquela referência do desloque que você construiu, eu só construo ele dentro da pasta de trabalho porque o Excel tem aquela vantagem de te dar né, os indicativos do que tem que colocar, quais são os argumentos. Se você quiser construir diretamente no gerenciador de nomes, dá. Só que é uma merda porque daí você tem que lembrar os argumentos de cabeça e você pode se atrapalhar. Então fica a dica, construa fora, coloque dentro. Olha que maravilha. Então agora eu vou pegar o mesmo gráfico que eu criei lá, Arthur. Olha que maravilha, né? Vou clicar com o botão direito e vou em selecionar dados, tá vendo? Então aqui nós temos aí a tabela e a série 1 que está plotado. Nada de tabela, não temos gráfico aí, tá? Você vai clicar aqui na série 1, Ju, ó, e vai clicar em editar, tá vendo? Dentro desse editar, olha que maravilha que eu tenho. Eu tenho valores da série que, a princípio, ele tá pegando de B2 até B13. Então quando o gráfico plota, ele vai plotar todo mundo de B2 até B13, inclusive os espaços vazios. O que que você vai fazer, meu amigo? Você vai apagar esse B2 até B13 até o ponto de exclamação. Por que você não apaga tudo, botão? Porque para que o Excel entenda quando você vai colocar uma coisa dentro do gráfico, ele precisa saber de qual aba, né? De qual pastinha de trabalho você tá sabendo. O desloque, ele não mostra isso. Então, você tem que colocar assim, ó. Planilha 1 exclamação, que é a referência. Tá planilha 1. Se a aba chamasse Arthur, o que que ia aparecer ali, Ju? Arthur. Beleza? Então, vou apagar isso daqui, ó. Então, moçada, o que que você vai colocar aqui? Tá ali o, o caminho do plan 1. Um. O que, que nós vamos fazer, Ju? Colocar o desloque aqui, igual eu fiz da primeira vez. Não, não porque eu errei da primeira vez. O que, que nós vamos fazer? Você não nomeou esse desloque? Então você vai colocar o um nome que você atribuiu ali no gerenciador de nomes. Como é que chama? Juliana, isso se você não lembrar, você vai pegar e vai dar um atalhozinho aqui, ó. F3. E ele vai abrir todas as opções de nomes que eu tenho nomeado. Então você vai aqui, ó, e vai escolher Juliana, ok? E eu vou dar um ok. Olha lá que maravilha. O que, que ele tá entendendo agora? que o plano 1, um, né, você vai pegar do Juliana e o Juliana, na verdade, é o desloque que vai se deslocar e vai selecionar só onde tem valor naquela base que a gente colocou. Eu vou dar um ok, Ju, e vou dar um ok de novo. Olha lá, que coisa linda. Tá vendo que ele tá plotando janeiro, fevereiro, março e abril? Agora se eu vir aqui falar maio, vim de 100, automaticamente o seu gráfico ele se reajusta. É como se fosse um gráfico dinâmico que a gente tem na tabela dinâmica, só que agora você construiu na unha. A propósito, tem gráfico de tabela dinâmica aqui em cima que vai aparecer. Ok? Então isso é muito interessante, por exemplo, você tem uma base de dados uh, imagine que você tem diferentes informações, ou seja, a minha série, o tamanho dela muda. Então você pode construir um gráfico que automaticamente ela vai se ajustando. Então, olha lá, que legal, ó. E se eu vim apagando, automaticamente, né, ele vem mexendo. O que, que não dá pra fazer? Puta que pariu, não tive nada em julho, nem em julho, eu já vou meter aqui no agosto direto, ó. Aí ele não vai entender. Se então, que o que você zero. tem que fazer? Aí, se colocar zero, muito bem, Julianinho, ó. Aí ele vai entender. Beleza? Então, recurso extremamente útil, né? Que a gente acaba usando, então, o desloque. Um conte Cs junto aí com o gerenciador de nomes dentro do gráfico Coisa Linda. Beleza? Então o um recado de sempre que todo mundo de youtuber dá, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu dislike, deixar o seu comentário, tocar o sino e vai pra puta que pariu. Tudo que tem que fazer que todo mundo sabe, né? Estamos pensando uma série nova, né? E daqui a pouco a gente solta aí com convidados de honra. Então... Um beijo nas meninas, um chute nos meninos, espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem, um beijo para o meu querido Zerati, né? Que transforma os nossos vídeos sempre em vídeos muito legais, porque toda vez que eu saio de estúdio, eu acho que eu como aposta a minha gravação, tá bom? Então, um beijo para você, meu lindo Zerati. Tchau. O Zerati coloca a cara dele aí, que coloca da gente. Você tá ouvindo? Coloca a sua cara aí, por favor. Não.